Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Everton, sou um empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te falar alguns erros que você provavelmente já cometeu e matam o engajamento do Instagram. Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aí seu like, seu comentário, ativa as notificações do vídeo para você receber vídeos novos sempre que foram lançados aqui no canal, beleza? Como eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta do Instagram, gosta de trabalhar pelo Instagram como afiliado, só que eu também sei que existe muitas pessoas que não sabem trabalhar por lá e acabam fazendo algumas ações que geralmente matam o engajamento dentro do Instagram. E consequentemente as pessoas não vão ter resultados, não vão conseguir seguidores, não vão conseguir curtidas, comentários de forma orgânica. E aí vão ficar assustados, vão dizer que o marketing digital não funciona e blá blá blá, aquela, aquela parada toda, tá? Então eu vou falar pra você alguns erros que geralmente essas pessoas cometem e acabam que matando o um engajamento por definitivo no seu Instagram. A primeira delas é editar a legenda da foto depois que você postou. Você não pode de forma alguma fazer essa edição na legenda, porque o Instagram, assim que você postou aquela foto, ele vai pegar a sua postagem e vai entregar para o seu público, para a sua audiência. E se você editar essa legenda, você vai acabar quebrando esse envolvimento com o Instagram, com a sua postagem, de entregar para o seu público, tá? e você vai acabar matando é, esse, esse, esse engajamento que você tem com o Instagram. E aí você não vai receber mais nenhum comentário é, naquela foto, curtida e tudo mais. A melhor forma que você tem que fazer é o seguinte... Se você errou na legenda, a primeira coisa que você tem que fazer é não errar mais, tá? Você prestar muita atenção antes de postar a foto. E a segunda forma é você apagar a foto e postar depois, ou então editar ela daqui a um dia, tá? É a forma certa? Não é a forma certa, mas é uma opção para você que tem gosto de errar muito ainda suas postagens. A segunda dica é usar muitas hashtags, tá? Quem trabalha com Instagram sabe que o relacionamento ali no engajamento é muito forte. Usar as hashtags de certa forma ela ajuda nesse engajamento, tá? Mas as pessoas erram nisso. Justamente colocando mais de 10, mais de 15, 20 hashtags em mesma postagem, tá? Isso aí não pode, porque você acaba colocando muitas hashtags aleatórias e isso vai acabar quebrando o seu engajamento com o Instagram, tá? O certo é você colocar 5 a 6 hashtags e elas você tem que estar tá relacionado ao seu nicho, dentro do Instagram, ao seu nicho ou a relação da sua postagem, tá? Quando você faz isso, o Instagram vai entregar o seu conteúdo para as pessoas certas que estão interessadas naquele tipo de assunto. Se você usar uma hashtag aleatória, como por exemplo, like for like, instagood, você geralmente ou vai levar algum bloco, posteriormente, porque você vai estar usando hashtags aleatórias ou seu conteúdo não vai ser entregue para ninguém, tá? Então não use mais de 20 hashtags, use apenas 5 ou 6 e relacionadas ao tema da sua postagem. Terceiro ponto é usar automação, tá? Eu sempre falo aqui nos vídeos, eu sempre falo lá no meu Instagram, que você não deve usar automação porque você vai acabar com seu engajamento e também com o seu relacionamento junto com o Instagram, tá? Por quê? Porque o Instagram não gosta de automação. Ele é um, um Instagram, é uma rede social de engajamento. E quando você usa esse tipo de automação, simplesmente dá um bloco ou acaba com o seu engajamento, diminui a sua interação com as pessoas. O Instagram ainda não conseguiu acabar com isso. Mas, geralmente, quem está usando automação, os próprios usuários que estão sofrendo com isso estão bloqueando essas pessoas que usam automação, tá? Eu simplesmente chego aqui no meu Instagram, coloco lá uns stories, fazendo perguntas. As automações que vem falar comigo, manda aquelas os emozinhos, com a mãozinha assim, uma carinha, eu simplesmente estou lá bloqueando esse tipo de pessoa, porque são pessoas que não estão relacionadas ao meu nicho, elas são pessoas que não estão interessadas no meu conteúdo, e simplesmente está ali para fazer número, então eu prefiro mais qualidade do que número. Então eu vou lá. Então eu vou lá e bloqueio essa pessoa sem aviso prévio. Como o Instagram não gosta de automação, geralmente daqui a algum tempo ela vai acabar bloqueando esse tipo de pessoa. O quarto erro é simplesmente você postar uma foto sem legenda, tá? Você não pode fazer isso, tá bom? Chegar lá, colocar só um emojizinho na legenda da foto do Instagram. Se você quer ter mais interação, você precisa postar uma legenda, toda feitinha lá, uma copy, tá? Você tem que ter que fazer uma copy muito boa para estar tá fazendo o seu leitor a sua audiência fazer uma, uma uma ação lá na sua postagem seja curtir seja deixar um comentário seja salvar seja de seguir tá a legenda ele é o guia da sua postagem tá a sua postagem a foto ela já tem um, uma intenção de visualizar de fazer com o usuário visualiza aquela postagem e a legenda ela vai ajudar a falar sobre o que é aquele tipo de postagem tá então você coloca uma, uma legenda baseada no seu na sua foto baseada no seu nicho baseado no assunto que você está falando e aí o Instagram vai acabar entregando para mais pessoas Porque sabe que você está se preocupando com esse tipo de assunto O quinto erro que você está cometendo é simplesmente não me seguirem lá no Instagram, tá? Então me segue lá, de Marketing, tá? Vou deixar aqui embaixo para vocês visualizarem Vão lá, me sigam que lá eu dou muito, muita dica de engajamento Muita dica de autoridade para você aumentar o engajamento do seu Instagram Relacionamento com a sua audiência E como você pode estar vendendo mais como afiliado, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like, seu comentário Compartilhe esse vídeo aí para que mais algum amigo seu do marketing visualize o vídeo. Estamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui.